No dia 25 de fevereiro, o município da Catumbela foi o palco da 42ª edição daquela que é a maior manifestação cultural na província de Benguela. É com muita dança, alegria e animação que a equipa da Record Digital está a presenciar a 42ª edição do Carnaval 2020 que está a decorrer no município da Catumbela. Mais de 15 grupos carnavalescos desfilaram na marginal da cidade que fica entre o município de Benguela e o Lubito. Destaques para os grupos bravos da vitória fundado em 1978, que já colecionam mais de 20 títulos na sua galeria, e o grupo Bloco Amarelo, sendo também um dos mais conceituados em atos carnavalescos, que abrilhantaram o povo com as suas canções Euforia, Ritmo e as suas indumentárias. vale pena, vale a pena estarmos juntos nestes, nestes eventos culturais, há muita vontade dos participantes, muita vontade dos participantes, muita cor, muita alegria e, enfim, estamos juntos. O ato ficou também marcado com as presenças das entidades máximas da província de Benguela, tais como o vice-governador para os serviços técnicos e infraestruturas. Dr. Leopoldo Muongo, Diretor Provincial da Cultura, Mário Cajibanga e o Administrador Municipal da Catumbela, Fernando Belo. Nós, a cada ano, nós mudamos as nossas danças, mas sem deixar a no... sem, sem estar, estar da nossa essência, que é a nossa casucota, Mas nas nossas coreografias, um ano, a cada ano, mudamos sempre. Nem, sempre, nem todos os anos, levamos também as mesmas coreografias. Passas como Semba, Kazukuta, Tianda e Adizanda estiveram em evidência na maior festa cultural, onde vários grupos mostraram o que valem e o que sabem fazer. Carnaval é isto. Carnaval é festa. É cultura. E a cultura fortalece a nação. A alegria. me Não Não Se uma é é meu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 do Carnaval da edição 2020? Bem, maravilha. A princípio, o Carnaval, cá na Catumbela. É a primeira vez que o Carnaval Provincial ou seja, aqui, é aqui no, no, na Catumbela. E acredito eu que está a ser é, maravilhoso e espetacular. Qual tem sido o segredo? Qual é a mística que o grupo utiliza para manter essa performance? A mística é não fugir daquilo que nos é característico. É um grupo que nasceu em 1978, tem agora 42 anos de existência. Como sabe, trazemos connosco uma larga experiência. É um grupo que hoje já está na terceira geração e só estamos a dar continuidade àquilo que o fundador e os nossos antepassados deixaram-nos como ensinamentos. Presenciamos aqui o show que o grupo deu. Se de facto voltarem a vencer esta edição, a quem dedicarão o prêmio? Dedicaremos a Dona Isabel dos Santos, ela que é a coordenadora do grupo, tem feito muito. O grupo tem tido muitas dificuldades, mas tem sido, para além de uma mãe para os, para os bravos, tem sido também uma mãe para o município da Catumbela. Porque hoje fizemos o carnaval, não só pelos, pelos figurantes, fizemos o carnaval pelo município da Catumbela. Então se nós tivéssemos que homenagear, seria a dona Isabel de Santos, que é a coordenadora dos negros da vitória. <risos> Vamos preservar o meio ambiente, combater o lixo da minha vida, vida, vida, vida. Vamos preservar o meio ambiente, combater o lixo da santidade dos animais. Evitar as enfermidades, presenhas calamidades naturais. A, a, a, a, a na calamidade transformação das condições ambientais, a corrigição do solo, água e o ar. A transformação das condições ambientais. Oh! Qual é o segredo, de facto? O que é que está na base dessas vitórias todas, assim como diz o nome, Bravos da Vitória? Trabalho árduo, muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Somos um grupo com ESO, às vezes mesmo com muitas dificuldades a nível de recursos financeiros, conseguimos, pela nossa boa vontade de fazer. Ah! É pela primeira vez que isso acontece no nosso município. Aumenta o nível de responsabilidade quanto ao apoio que essa administração tem que dar na promoção da cultura a nível do município que está a nível da província. Por essa razão, dissemos que não deixamos nada de ver porque o nível de organização manteve naquilo que são as responsabilidades da administração. Estávamos acima da média. A casa, que faria É os Bravos da Vitória. Por que diz que Bravos da Vitória é o grupo candidato a vencer? Bem, até agora eu testemunhei todos os grupos que já passaram. O grupo que mais chamou minha atenção é os Bravos da Vitória. Não só por ser a catumbela, porque mostraram uma coreografia espetacular e um tema bom, que é o meio ambiente. Mariguinha, Mariguinha, Mariguinha de É do teu cantar, mandeira, ele, E vamos a marginar. vamos a marginar. Vai ser a capital do carnaval. Ai, vamos a marginar. Ai, vamos a marginal, Vai ser a capital do carnaval. Ai, se ai nos subida do para ah, é, ah, é, é do para I ah, don't yeah. 22 segunda edição do Carnaval 2020, província de Penguela, que decorreu no município da Cata. Tumbela, mais de 20 grupos carnavalescos desfilaram pela marginal da cidade da Catumbela. É, neste momento termina de desfilar o grupo União do Lubito. Foram, foram muitos grupos aqui a desfilarem, a apresentarem aquilo que sabem, a mostrarem aquilo que valem para a concorrência de um prémio. Portanto, é, a equipa da Record Digital não ficou de fora, acompanhou ao promenor tudo o que foi aquilo, a edição 42 da do Carnaval 2020!